Vamos começar por aceder à plataforma de e-learning em ead.ipeleiria.pt. Na página de autenticação deve colocar no campo Nome do utilizador o nome ou número que se encontra à esquerda do arroba do endereço de e-mail institucional. Portanto, vamos colocar o nome e depois a senha. Estas credenciais são as mesmas que são utilizadas para aceder a todas as plataformas do Politécnico de Leiria. Antes de selecionar o botão Entrar, é fundamental concordar com as políticas de acesso à plataforma, selecionar o link Entendi e por fim clicar no botão Entrar. Na página de entrada... Também chamada de painel do utilizador, existem vários blocos. Temos o bloco à esquerda, temos um bloco central e temos blocos uh, à direita do, do ecrã. Uh, no bloco uh, lateral esquerdo uh, encontra-se o painel de administração com opções relativas à página onde a pessoa se encontra. Uh, neste bloco, temos também o painel de navegação, que lista as unidades curriculares do utilizador e apenas as que já foram disponibilizadas pelos docentes. No bloco central, uh, temos a área de conteúdo, uh, onde são apresentadas as hiperligações para atividades ou recursos. No caso do painel do utilizador, são apresentados uh, dois blocos. O primeiro, relativo a avisos da plataforma de e-learning e o segundo com as unidades curriculares onde o utilizador se encontra eh, inscrito. À direita nesta página temos o bloco de acessos rápidos para estudantes, para docentes e também ainda a possibilidade de aceder aos anos letivos anteriores caso o utilizador esteja inscrito e caso os docentes tenham as OCs disponibilizadas. Temos também um bloco de calendário, onde são integradas todas as atividades definidas nas várias unidades curriculares e, claro, se os docentes definirem as atividades no módulo. Posto isto, vamos então entrar numa unidade curricular, e uh, vamos ver como uh, está organizada e como se navega. Uh, temos, do, no lado esquerdo do ecrã, mantém-se o bloco de administração e o bloco de navegação. E na área de conteúdo temos então os links para as atividades. Uh, vou clicar no recurso. Uh, neste momento eu cliquei no recurso chamado livro tem vários capítulos e para navegar neste recurso, surge do lado esquerdo o índice deste recurso, portanto tenho aqui várias páginas, para navegar entre as páginas eu posso selecionar os links das páginas que estão no índice, também posso navegar com as setas para a página anterior ou para a página seguinte. Também quando estamos dentro de um, de um recurso ou de uma atividade, temos a possibilidade de avançar para o recurso ou atividade anterior e seguinte. Também podemos selecionar um recurso ou uma atividade específica na caixa de seleção Ir Para. Para voltar para a página inicial da UC, basta aqui no caminho clicar no nome da, da UC. Portanto, que neste caso é a ambientação ao bolo. E regresso à página inicial da UC. É fundamental uh, navegar sempre pelos links da plataforma e nunca navegar pelas teclas de retroceder ou avançar do navegador ou browser. Estas, esta navegação uh, poderá implicar perda de informação, por exemplo, em submissão de trabalhos, fóruns, testes, ou seja, tudo aquilo que previu uma interação ou uma submissão do utilizador.